embora lá, hein, em Kalil. Bora selecionar esses charzinhos deliciosos aqui. Deixa eu ver. A gente jogou com todo mundo. Não, não joguei com. Peraí, eu não joguei com o Chris. Tá, vamos lá. Não perde com... nada. <risos> ah, pelo menos dá uma olhadinha no personagem e ver como é que ele é, né? Daí a gente escolhe os padrão. Sim. Pra poder garantir. <risos> né? Olha, esquiou, mano. Pô, essas coisas ficou da hora do personagem. Vamos lá. Caramba. Beleza. Já deixa aqui na ordem, bonitinha. Select stage. Vamos lá. Aumentar um pouquinho o seu volume aqui, Calhoseira. Beleza, aumenta o meu volume pra minha voz aparecer maravilhosamente. Pra essas galeras aqui do meia-lua <risos> te escutarem com essa voz sedosa. E escutar seus ar enquanto você apanha também. Calma aí, cara. Pra que isso? Olha, o cara já vem brabo, mano. Mal começou a luta, o cara já vem brabo, ó. Fica batendo uns meninos de 18 anos de idade, que isso, Kalil? Não tem Shoryuki, não, mano. Pera aí, velho. Dá licença. Meu Deus. Que menino ruim. Pera aí. cara não dá nem, não dá nem tempo de respirar, velho. Ô, O que tá acontecendo aí, Kaião? Tá acontecendo que você tá roubando, mano. Só porque eu não sei jogar com o um personagem aqui, velho. Olha lá, velho. Que que é isso, hein, Você já foi Nossa. melhor, hein, mano? Eu, eu, eu, vou, eu vou pegar esse vídeo aqui e mandar lá pro juizado <risos> menores denunciando o Kalil. Vai ver. Já foi melhor, hein, Calhão? Poxa vida, hein? Você vai ver, Calil. Você vai que ver, isso? igual aquele meme lá, a minha roupa estilosa, mano. Comprei lá na 25 de massa. Tô vendo, notável. Que isso, Calil? Que isso, Calil? Vamos para com esse negócio aí, Calil. Toma fogo no pé aí, ó. Passou Nossa. alguma coisa direta, hein, Calil. Ai, ai. Mentira, Calil, mentira! Já foi melhor, hein, mano? Olha lá, o farofeiro! Um farofeiro! Nossa senhora. Falando em farofa, né? Mano, essa rodadinha, ele quebra a nossa defesa porque defende com um pra trás, né, o jogo? Exato, exato. Olha lá, ó, viu? Uh -huh. Pode total, mano. Pode total. Hum, Calil. Ai, carai Não! Farofeiro! Tomei, mano. Eu vi, hein? Nossa, cara. Eu vi essa aí, hein? <risos> Calil, uma dica. Eu acho que é, quando você fizer esse combo do Yori automático, aí, fica apertando o triângulo quando ele estiver fazendo combo. Se você quiser fazer especial, que ele bate mais, parece, tá? Será? Pelo menos foi o que eu entendi. Aí não. E eu fiz Opa. besteira, ó. <risos> Nossa, oh, você vai ficar tá des... osso isso aqui, mano. Tá osso esse negócio aqui, hein? <risos> ah, ele emenda, cara. Ah, o Caio, ó. Oh, Caralho! Eu tava com um pixel de vida, tem que fugir, hoje? E Que luta feia, mano. Puta que pariu. <risos> Olha o meu Kyo bronzeado, ó. Nossa, Kalil, que isso? Mano, você tá muito agressivo. Pera aí, velho. Essas asombradas aí, cara. Nossa, mano, o Kalil tá muito bravo. Mano, é muito bonito, né, cara? É bonito mesmo. Tá bonito pra Ué, o que, que eu fiz ali, mano? Toma, Kalil. Hein? Como é que eu fiz isso, irmão? Assim? sim. Short para pra trás, Kalil, e chute. Sim, é isso mesmo. Olha ah lá, ó. E você não me ensina, pilantra? Para quê? Ué, é para poder fazer no, no, na luta aqui, ué? Jamais ensinarei. Olha esse Kalil, velho. Gás nobre, não ensina os coleguinhas, não, mano. Kalil é daqueles que jogavam com os amigos dentro da, na, na sala de aula lá, velho. E não ensinava os coleguinhas os comandos, não, cara. Que isso? Nunca fui desse, não. É... A gente tá entendendo aqui agora, tá vendo? Já. fui Pessoal do Melu aqui desse. tá entendendo quem você é, Kalil. Que isso? O pessoal do Melu me ama. Eu amo eles. <risos> Ô, oh, criou o Terry, mano. Deixa eu ver. Olha aí, rapaz. O cara com a roupa de brasileiro aqui, mano. Que da hora. Nossa, eu acho que eu peguei o mesmo boneco com a mesma cor, velho. Não é possível. É o do o fone. Nele? É, ele, ele mesmo. <risos> eu também, mano. Meu peguei Deus. Ele com a mesma cor, mano. Eu falei, puta, mano. O cara é brasileiro, tá ligado? o imitão. <risos> Ó, a galera tá gravado aí, a galera tá vendo. Ah, não, Calil, o galera tá vendo no, no meu canal, a galera vê que eu não, não fiz isso, não. É, tô, tô ligado, tô ligado. Você tá olhando minha tela aqui, o pessoal não tá vendo. Vai, tá cai drento, Caidrento. Caidrento, macão. É, pode vir, Macão. Nós já estamos preparados pra você, mano. Caidrento. Só vem, <risos> mano, só vem. vai sentir a pressão. Opa. Que que é isso, irmão? Que que é isso, velho? O cara passou uns em direto ali, velho? Ô, Toma. Minha mão aí do inferno pra você, ó. Ai, ai, O que que não deu meu, meu especial ali, mano? Vai, caliu Aí não, né? Mano, ele bate... Ah, é com os negocinhos... Ah, agora que eu entendi. É o negocinho que ele tem do lado do, do, do corpo ali. Ah, é as mãozinhas, né? Não, nem é as mãozinhas, cara. É aquele... Sei lá, o meu mis misanga, sei lá o que é aquilo ali do lado ali. Hum um Kalil. Ai, ai, ai, peraí, Kalil, desculpa. Vou oh, vontade de acertar um chore, velho. Nossa, que bagunça que virou. <risos> o foda é que o chore do Shunei é meio esquisito, né, cara? É mano, ele defende literalmente a cabeça dele só, ele não vai é. que nem os outros personagens que solta algo que te pega quando tá vindo de frente comigo, cara, ah, boa, cara é boa, foi, boa, boa, boa, boa uh! Não, cara, ele não pode emendar diabo. Puta merda, se deu uma sorte Kalil Sorte não, rapaz, é leitura Leitura, uh -huh. <risos> Não vou falar nada esse fez é... pra baixo <risos> Bolinha no desespero aí, não Isso é leitura, rapaz É dom Toma aí no, no pé, então ó. Toma Ah, é assim, então Vai ficar Toma. assim Toma Toma ah, Olha, rapaz Que é isso, Calil? Você jogou futebol aí, mano? <risos> Opa, tem musiquinha, mano que... Olha o cara, mano nossa senhora! Errei! Que burro! Mano. Não! Hum, Calil! Hum! Ô, oh, cara, você tem que parar com isso aí, mano! Hum! Tem que parar hum, de arrumar Calil. essas tretas aí, mano! Ai, carai. Ai, Kalil! Nossa, você descontou agora na minha moeda, né, safado? Toma! Que isso, Calil? Onde é que você tá indo, mano? <risos> Eita, cacete! Hum, toma! Hum, hum, Calil. Toma aí no pé. Não sabe jogar, fica assim mesmo. Cara que não sabe jogar, fica assim mesmo nessa apelação é Eu dei bait ali do, do poderzinho só pra você vir com esse treco tomar um chore. Ah, é? Uh... é. <risos> Otário. Ué, que que é isso? Mano, quem que eu sou? Ah, se perdeu, canhão? O que aconteceu? É, eu sou verde, mano. Caralho, trocou de cor. Esse personagens impressionou minhas. Você impressão trocou minha. de cor, rapaz? Tá louco? Ué? Eu, eu escolhi foi verde mesmo? Claro, mano. Olha o B de novo, o Kalil caindo, ó. É, verdade, hein, Caio? A que bait, Farofa, hein, né, mano? A farofa, hein, mano? Que farofa, Calil... o... Isso aqui é leitura, rapaz. Leitura, aham, uhum. uhum. Você tá abrindo um livro e lendo aí, só se for, né? Isso aqui é leitura, rapaz. ó. Oh. O que é isso? Não, não vem com isso, não, Calho. Oxi, oxi! Carai! Vamos parar aí? Nossa! Não tem problema Calho. O que foi? O que foi? O que tá essa graça aí? Caraca! Hum, tapinha Sopinho, no joelho. Tapinha no joelho, mano. Isso é um absurdo. Que, cara. Como, é que, como é que um peteleco no joelho mata o Kyo desse jeito? Que absurdo. Ah, isso é ruim, né, mano? Sou ruim, aham. Uh -huh. Fala isso com o <risos> do jogo, carai. <risos> <risos> Ô, Kayon, tá ficando feio só apanhar no seu vídeo, hein, mano? É, pois é, né? Pô, Porque a gente começou aí, a gravar cara. um pouco depois, né? Que o pessoal não viu as outras ah lá, vezes que ah apanhou no início, ah lá, né? Galera, olha ah lá, galera, galera ah lá. É, só vocês conferirem o vídeo do Calil, tanto que ele apoiou ah no início. Olha ah lá, pessoal. Olha o Chorão. Ah. Chorão, aham. Pelo que eu sei, o Chorão morreu, hein, mano? Ah, é, é pois é. <risos> vamos lá, vamos lá, Calil. Deixa eu ver aqui. Caramba, mano. Pior que... A gente tá meio sem opção, né? Select é. Select order. Select stage. é stage. Nada vai parar esse show. Nada O tá procurando um Crash Blow aqui. Não consegue não, Caio. O que tá acontecendo aí? Crash Blow, né, aqui, mano? Aqui não tem não. Se tivesse, viu, velho, ferrado. Vai, Calil. Que é isso, mano? Você tá emocionado? Então sim então. Aí aconteceu, Canhão. Olha que é isso, Calilho. Oh, Ô, Calilho. Ah. nossa, mano, foi. Mutou o som aí também? Não, até que não, aqui não. Aqui mutou é pomada, como assim? Então... Não, mutou. O golpe que eu dei nem, nem, nem deu som, mano. Ah, por que ele não tá completando o especial? Não tô tá entendendo. Eu acho que o dele. Bom, não sei, né? É estranho. Será que eles habilitamos alguma coisa? No meu também não continua, não, mano. Não, engraçado. Aí, continua no seu. Você ficou apertando o triângulo, não foi? Foi aqui no meu aqui. Eu fiquei apertando triângulo também com o Shuney e... Deu nada. Tomei, Calil. Ai. Ai. Mano, não dá pra fazer isso, cara. Sacou? Pulinho para Pra tentar esquivar. Ah. Ué, por que eu não consegui fazer o wake-up ali agora? Agora foi o wake-up, né? Pilantro. Boa. Eu tá dei rasteiro capo... três vezes. Um capoeira aí, mano? Você tá fazendo o quê? Foi <risos> <risos> os treinamentos que eu tive no Brasil, rapaz. Você não tá ligado. Ah, entendi. Você trouxe de lá também essa jaqueta uh, uh, aí, né? É, com certeza, rapaz. Que é isso aí? Uh, como é que desvia, entendi. viu? Que loucalhão no estilo? Nossa, mano, entendi. que bosta. Essa, essa, essa desviadinha é um saco, irmão. Hum, hum, hum, hum, hum. Hum, louco. O que, que, que você fiz, mano? Não me pergunte. Que isso, velho? Tô fazendo umas coisas com esse Yori aqui que eu não tô nem tô nem sabendo onde que tá vindo. Mano, mas tem um lance aí que você fez bem, mano. Morrer. <risos> eu sabia que você ia falar isso, sabia, <risos> mano. Esse Max Mode, ele serve pra quê, velho? Cara, ó, ó, você ativa. Dá os golpes com o R2, eu acho. Tenta dar os, os, os golpes... Não, mas golpes especiais, golpes especiais. Não, ah, não parece, que ele, parece que eles deram uma upada? Sei lá. Ah, sei lá. Não sei, eu não entendi, mano. Tem que ver que, pra que, que serve esse, esse negócio. Ah, lá, agora eu que fiquei, né? Hum. Ah, Cali, eu acho que eu já entendi porque a gente não tava conseguindo Tem hora soltar os poderes A barra oh. tava zerada, mano Ah, tem... Ah, tem essa Tem essa Saquei, saquei, saquei, uh, saquei. Cali, onde é que você foi, mano? Caraca, mano, mano. falta isso no Mortal Kombat, velho roladinha Pra evitar os zoners Nossa, isso salve, hein nossa senhora. Boa. Isso salva pra caramba, velho, contra a Zonin. Se tivesse um track desse no Mortal Kombat, era sucesso. Ô, oh, só tem poucos personagens e a gente vicia, né, cara? É, exatamente, Pô, oh, só mano. tem poucos personagens e o bagulho tá gostoso, velho. Imagina quando tiver todo mundo. Nossa, mano. Ô, oh, assim, ó. Você queria saber o agarrão, né, mano? Pera aí, pera aí. Ahn. Ó. Oh. É triângulo e bolinha. Vai lá, chega perto de mim, aperta o triângulo. Nossa. Vai lá. Não, Ué? mano, chega perto, pô. Ah, tem que chegar perto? É, vai lá. Tem que segurar pra frente, não? Ah, Viu? tem que segurar pra frente. Tem que segurar pra Agora frente. Agora o outro, tenta com o outro. Aí. Aí, ó, pra trás. É pra frente e pra trás e os dois. Boa, boa. Só que é muito difícil, cara. No calor do bagulho, mano. Mano, Uma essa pausinha cara, é animal, né? Na hora que você dá o primeiro golpe. É muito da hora, mano. Hum, passou Boa. direto, cotoveladinha, rapaz. Boa, né? O bom desse boneco é que ele é rápido, velho. Ele é, ele é. E tem uns ataques à distância com esse poder dele que é muito cretino, velho. Player One wins. Uma última. Bora, bora, bora, bora, bora. Senão Partida muito aqui, já tá 40 minutos aqui. Nossa, aqui tá com 16 Que eu comecei a gravar bem depois, né? Pode crer Vamos lá, deixa eu ver Nossa, essa roupa dessa menina aqui, mano Caralho da hora, mano Tem várias cores já disponíveis assim A gente deve liberar muito mais depois, né? Acredito eu Ah, bem capaz, bem capaz Vamos lá, vamos lá, Galinho. Simbora, meu amigo. É gostoso bater no Kai. Vamos lá, enquanto o Michael não isso chega, aí, tá bom. É isso aí, ah. É isso aí, mano. Pois vocês vejam lá no vídeo do Calil, o tanto que ele apoiou no início. Eu, que tô, eu que tô dando uma colher de chapa ele agora aqui, senão fica sem graça. Tá certo. <risos> ai, ai, ai que batendo na moça aí, mano. Sacanagem. Maria da Penha pra você. <risos> que que é isso que eu tô fazendo? Olha. É. Sai daqui, Calil. Que isso, é Calil? Que isso, é Calil? Hein? Tudo seco. Entendi, não? Vamos parar com isso aí, Errei. Nossa senhora. Olha, Kalil. Tá apertando o botão igual louco aí, mano? Tá, tá difícil aí, esse negócio? Olha o canhão, velho. Toma. Que isso, é Calil? A moça que tá braba, mano. Vai dar cabelada pra você daqui a pouco. É, rapaz. É Tá, ah, beleza. Beleza. Você não viu, não? Cabelos brancos, filho. Instinto superior completo aí, ó. Meu Deus do céu, viu? <risos> oh, yeah. isso? Minha filha, não faz isso comigo, não. cara tá bravo, cara tá bravo. Ai, ai. Eu também tenho um Shoryuk aqui do Kagebush, hein. Hum, só naquele gancho, mano. Eu tentei dar um base. agarrão ali, mas não deu bom, não. Não, é difícil. Eu falo pra você, mano. Pra dar agarrão nesse jogo é difícil, mano. É difícil, difícil. Que isso, Calil? Ah, Toma nossa, na canela aí. Escapou ligeiro, hein, mano. Nossa, caramba. O bichão foi ligeiraço, velho. Boa. Vai, Calil. Olha o saxofone, velho. Você viu? Ah! Oh. Boa. Ai, ai, ai. Hum. hum, Que delícia. Não, tem que deixar você ganhar uma, né, mano? Pô, tá no ah, seu meu, vídeo aí. É, é, assim, né? Sei. Tô ligado, tô ligado. Oh, Olha o um Conjuntivite ali, você viu ali? Vê. Toma poder aí, Calil, na canela aí, Toma. Toma, Toma Calil. Isso, Calil. Pula. <risos> assim, então. Hum, Calil. Hum... Ai, que delícia. Que isso, Calil. Vem brava assim não, mano. Opa, eu vi essa farofa aí, hein. Você <risos> tem sorte, velho. Você tem sorte que eu tô de boa. <risos> ah, agora estou de boa, né? <risos> Pai, sorte, Calil. Que hoje eu tô de boa, mano. <risos> tá pegando a canela aí, Calil. Pai, Calil. Opa! Deu não, hein, Calil. Opa! Eu vi esse whiff ali, hein? Bom, galera, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Esse é um pouquinho, né, da beta, demo, enfim, que disponibilizaram pra nós do The King of Fighters 15. Lembrando que vocês também podem estar tá baixando aí, podem estar tá jogando. Logo mais à noite a gente vai fazer live, né, Caio? Vamos tá estar com vocês mano. também. Ó, com dá certeza. pra chamar uma galera aqui pra gente poder jogar. Então vai ser uma paulada que não vai acabar mais. Caio, considerações finais. Mano, tá bom tá gostoso pra caramba o jogo. Realmente, assim, tá mais do que eu esperava, ainda mais que eu não sou um jogador de KOF. Então, tô muito ansioso pra poder jogar mais em live aí contra você, Liuzeira. E quem sabe a gente não é pra galera aí também, né, mano? A gente vai ficando por aqui no vídeo do Melo também, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. E é nóis, né, Caliuzeira? tô oh, valeu, pessoal. Até mais, tchau, tchau. Até mais e fomos.